então eu vou fazer a pergunta que é a última, pra vocês, só para vocês terem uma ideia Variona, então no terceiro passo você me dá a direção que tá a cidade de Cajuru, estado de São Paulo Ó, um, dois, três, Ó, ela já virou tudo para lá, para lado de Cajuru isso aqui é um treinamento que vocês podem fazer em casa sabe a cidade, tem uma cidade aí perto, faz as perguntas para Vara, dá o terceiro passo, vê se ela indica o rumo certo dessa cidade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 Dá o like para ajudar a nós. pessoal que tiver interesse aí da Zoar Iônica, a descrição fica embaixo do vídeo. Contato. É só entrar em contato. Uma boa tarde, Maurício Mococa. Olá, boa tarde, Os amigos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje eu vou fazer um vídeo. É como levitar os braços seria a segunda etapa que nós estamos fazendo a primeira etapa era levitar as mãos agora eu vou fazer um explicando aí pessoal como é que faz a levitação para levitar os braços e eu dar uma dica aí pessoal ir treinando né e isso aí depende de meditar depende de se a pessoa ir treinando para ele conseguir né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 Então vou fazer mais uma, uma vez aqui pouco. O pessoal vem aqui. Vou deixar aqui na posição certa. A posição certa é aqui, bem perto aqui das pernas a mão. Então agora começa a concentrar.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 só não posso não vou dizer para vocês quando, mas vai ter outro. Então eu quero desejar a todos aí uma boa tarde. E até amanhã na live. Uma boa tarde, Maurício copa. E também lembrando, pessoal... Lembrando aí o pessoal também que o terceiro, a, tre... a terceiro passe desse não vai demorar muito. Acho que aqui um mês, dois meses, por nós já faz ele. Dá tempo também do pessoal ir treinando esse passe aí. Uma boa tarde, Maurício Mococa.